Eu acho, um monte de arquivos que eu procurava antes de achar. Tudo bem, filha? Filha, tudo bem? Tudo? Você tá enganado ou tá tudo bem? Eu vou mais dar bala pra ela. Tem live, ele. Tem lá ele. Tem o pessoal perguntando aqui. E aí, salvamento online. Esse aí dá pra clipar. Ainda pra colocar no. Dá pra colocar nos. Nos grupos aí. Stormer salva a filha ao vivo. Ela se engasgou ali, pessoal. Meu pai do céu, que gelo. Dá um gelo do caramba. Ah, o áudio tá baixo. Tem certeza? Nicole, oi, Nicole! Tudo bem com você? Como que você tá? Ah, eu tô no celular, mas o meu celular pega até 4K. Pô, celular de rico é outras coisas, hein, gente? 4K é top. O meu não chega nem a meio cá. Quando vai fazer o Ligart que stop? Não sei, Nicole. A gente podia jogar hoje, né? O que, que vocês acham? Podia ser uma boa hein? Rodrigo, depois passa sua conta pra mim.